Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos. Estamos começando aqui mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias nesta quarta-feira, dia 30 de março de 2022. E a partir de agora, eu e você, você e eu aqui na TV SBN. Vamos colocar aqui então o nosso WhatsApp para você participar junto conosco. Tá aqui, ó. Tá na tela, tá na tela 4426-99782-4426, tá? Se você tiver é, denúncias, flagrantes, é, sugestões de reportagens, envie para este número, tá bom? Então, legal. Vamos se inscrevendo no canal da TV SB Notícias. Clique aí no gostei e ative o sininho. Pronto, feito isso, compartilhe aqui a edição de hoje do Jornal da TV SBN. Então... Vamos para frente, que atrás está cheio de gente. Olha, ali na, foi na Via Anhanguera, isso, olha só, uma, uma carga avaliada em 600 mil reais. Uma carga de carnes, uma carga de carnes avaliada em 600 mil reais foi recuperada aqui na nossa região. Ronda Ostensiva da GCM de Limeira. Recuperou essa carreta, essa carreta carregada com carnes. A ação aconteceu em um posto de combustíveis, às margens da Via Aanguera Foi coordenada aí pela GCM de Limeira. Eles receberam a informação, veja só, do setor de inteligência, de que a carreta, já identificada como roubada, trafegava pela rodovia em direção americana. Aí em patrulha pela região, o caminhão foi no... não foi localizado, mas os guardas encontraram um aparelho de rastreamento, sabe aonde? Jogado às margens da pista, então os criminosos retiraram esse aparelho. Alguns quilômetros depois, logo mais à frente, a guarnição composta aí pelos GCMs, o Moreira Júnior, Dias e o Paulino, a guarnição viu... A carreta, né, essa carreta aí no posto de combustíveis A carga saiu da cidade de Vilhena, Rondônia, com destino a São Paulo O motorista do caminhão foi abandonado em Cosmópolis Passa bem, mas nenhum criminoso foi preso Mas a carga foi é, agora né, avaliada em 600 mil reais e recuperada Vamos dar a pausa aqui no Jornal da TV, SBN, porque é um momento de festa, é um momento histórico aqui para Santa Bárbara do Oeste. Na segunda-feira nós tivemos aqui oficialmente né, a transição do Rádio AM para o FM. Nós ainda estamos operando no 690 da Rádio Brasil, mas também... É, estamos operando pelo 81,9% E veja aí, olha, muita gente passou por aqui Põe na tela aí o povo falando, é o presidente da ESP, é isso? Parabéns, grande conquista, grande conquista para a cidade, para a região Nesse centenário do rádio Já que este ano estamos comemorando 100 anos da primeira transmissão do rádio no Brasil que começou, que começou lá em 1922, no 7 de setembro. Mas a data oficial é 25 de setembro. Desejar a toda a Santa Bárbara e a, e a Rádio Brasil sucesso. Um bom dia a todos e parabéns. Parabéns aí ao Paulo Delbu, parabéns a toda a sua equipe, a todos que vão fazer parte dessa família né, da, da Rádio Brasil FM, e que tenham um sucesso e que a gente, podendo contribuir é, será com maior prazer. Muito obrigado e parabéns a todos. Eu estou aqui em nome do movimento apaiano de Santa Bárbara do Oeste, né? a APAI de Santa Bárbara, e nós é, parabenizamos né, a Rádio Brasil pela FM agora, né por mais essa conquista. A, a imprensa sempre foi muito presente e importante na questão da inclusão da pessoa com deficiência, e nós, a APAI, tem uma ligação é, de muitos anos com a Rádio Brasil, porque foi a primeira rádio, desde a fundação da APAI, em 67, que já iniciou dando todo o apoio é, da rádio, da imprensa falada para a PAI. Então, a APAI parabeniza e agradece muito é, por todos esses anos que tem apoiado o trabalho da APAI. Olha só, um homem de 24 anos e um adolescente de 17 foram baleados no Jardim Residencial Firenze. Isso aconteceu, foi na cidade de Hortolândia, na madrugada de ontem, é, duas pessoas mortas, teve aí uma terceira pessoa que foi é, presa pela polícia. Né? O que aconteceu? Veja só, você que está acompanhando aqui o Jornal da TV TV, SB é Notícias, vai compartilhando aqui o nosso jornal, vai compartilhando para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas possíveis, você que se envolve aqui no nosso programa, que ajuda a gente a fazer. Residencial Firenze, Hortolândia, madrugada de ontem, um terceiro envolvido no crime de 18 anos, foi preso pela polícia, foi por volta da meia-noite Sim, três pessoas sendo é, um menor de idade e dois maiores invadiram uma casa Ali na estrada municipal Pedrina Guilherme Na cidade de Hortolândia E durante esse assalto Veja aí os moradores é, eles é, Os bandidos trancaram né, a, a família é, Num banheiro né? Só que daí o que, que aconteceu? Uma, uma das pessoas, das vítimas Conseguiu ligar para a polícia militar Foi aí que a polícia chegou é, Três assaltantes Então tentaram fugir pulando o muro da residência E trocaram tiros com os policiais é, Eduardo e Inácio Rodrigues, 17 anos Joab Jaziel Lima Ferreira, de 24, ambos, é, 24 anos Os dois moradores de Montemor foram baleados e mortos O terceiro assaltante foi pego pela polícia Militar. Olha, transtorno ali no parque dos IPs, hein? Veja aí imagens, o um lixo é isso, acumulado. É, o pessoal tá pedindo aí a colocação de mais um container. Olha aí, atenção, atenção, Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste. Essas são as queixas aqui, ó. Vila Sartor, é a Rua Argentina, né? Rua Argentina, Parque dos IPs, no local Ice Container. Para o uso coletivo, porém não está sendo suficiente, viu? Os sacos de lixo são colocados no chão. Ah, olha aí, tem que ter mais, né? Tem que ser igual ali na, tem na feira livre, aqui no centro. Né? Olha aí, pode chover, pode de repente formar um mau tempo aí, ventar e essa sujeira vai para os bueiros. Né? Então a lixeira é insuficiente, hein? Que a prefeitura possa providenciar. Mais uma lixeira aí para solucionar o problema ali dos moradores da região do Parque dos Ipês. Aliás, a prefeitura precisa cuidar um pouco mais da região do Parque dos Ipês, viu? Tá? Não sei se eu tô, né? Não sei se eu tô exagerando aqui, mas é o Parque dos Ipês é um cartão postal aqui. É o um cartão postal da nossa cidade. É, nós temos aí dois, é, é, dois parques. É, é, bem cuidados aqui na cidade Que é o Parque Taene Que é o novo ali né, no 31 de março E tem também o, o, o Parque Araçariguama E o Jacarandás, né? E o Parque dos Ipês né? Tem que roçar, tem que deixar bonitinho O Parque dos Ipês Fica no centro, no coração da cidade A Avenida Corifeu De Azevedo Marques Então esses dias foram lá é, E roçaram, deixaram lá é um pedaço sem fazer. É, sabe quando você vai, no, você vai no cabeleireiro? Aí você, você vai no cabeleireiro, o, o cara vai, corta o seu cabelo de um lado e deixa o outro a fazer. É assim que tá ali o parque dos IPs. Então vai lá, deixa, faz um trabalho legalzinho aí, o pessoal da empresa. Mas não estar tá em cima aí, não estar tá fiscalizando aí junto com a nossa reportagem para o pessoal começar a ter uma atenciosidade maior, viu? É? Né? E não é só o parque dos IPs, não, viu? Tem reclamações aí de sujeira, tem reclamação aí de, de mato alto. É, chove, chove, aí o mato cresce. Sim, dentro dos cemitérios, sabia? É, o pessoal não cuida muito bem dentro dos cemitérios. Passei agora pela avenida, aquela avenida é a Bandeirantes, né? É indo com o SESI. É, o pessoal estava pintando o canteiro central reforçando ali a pintura de vermelho né as guias de branco e, e aí o canteiro Central tá bonito aí você dá uma olhadinha assim para quem vem do bairro Centro pode escrever manda filmagem filma lá e manda para gente olha ali no ali ali a calçada do cemitério Ah não dá, né gente a calçada do cemitério ali né o pessoal pelo amor de Deus, né? Vamos lá, dia de festa Semana de festa pra gente Migração, sintonize No 81,9 81,9 E muita gente ouvindo já Pelo rádio FM, viu Laércio? Muita gente, impressionante, né? Tem, tem, tem ouvintes Que é, Entram em contato Com a gente aqui, falam assim Olha, eu tava ali Mexendo no, no Dion do rádio e aí, não é que pegou aqui a, a, a FM, hã? Né? É, eu nem imaginava que ia pegar, pensei que ia comprar um rádio novo. Mas são aqueles rádios que tem a frequência estendida, mas é antigo, mas tem a frequência estendida, né? Onde pegava os canais de televisão, acho que era o SBT, né? E aí tem muita gente já ouvindo a programação Brasil FM, hein? 81.9, segunda teve uma solenidade oficialmente a divulgação, nós estamos aí e vamos repercutir aqui né, os convidados falando com a gente. Vim aqui cumprimentar os diretores, né a todos, porque é uma história de 66 para 67 anos, a Rádio Brasil, que hoje está migrando né, para a FM. Parabéns, a Rádio Brasil, parabéns, a todos ouvintes da Rádio Brasil e agora a FM 81.9. Que alegria e que momento único estarmos aqui na Brasil FM agora, né? Nesse lançamento agora a Rádio Brasil em FM, chegando muito mais longe, com muito mais qualidade. Então, que privilégio, que alegria, tanto para a rádio em si, né? Quanto para a cidade de Santa Bárbara do Oeste, tendo em vista a importância que tem esse meio de comunicação. Parabéns a Brasil FM. Neste momento, nós queremos cumprimentar a todos que passaram por esta emissora, os que aqui estão, que é graças a vocês, aos senhores e senhoras, que a Rádio Brasil chegou no ponto em que está com audiência total, alcançando todo o Brasil e também até o planeta. A todos vocês nós agradecemos e parabéns, proprietários, diretores e funcionários da Rádio Brasil. Uma alegria imensa fazer parte da família Brasil e hoje fazer parte desse momento histórico aqui para a Rádio Brasil também, que é a Brasil FM 81.9. Desejo tudo de melhor, que cresça a cada dia, porque o rádio é muito importante para a comunidade, para a sociedade. O rádio é o amigo, é o companheiro, é aquele que informa. O rádio sempre vai existir. Parabéns. Rádio Brasil, por mais esse passo tão importante que é a FM 81.9. Deus abençoe, tudo de bom, muita arte, muita cultura, muita prestação de serviço, vida longa. Parabéns. Valeu, Aninha! Valeu, Aninha! É isso aí. E agora, vamos embora. Vamos embora, porque amanhã é outro dia. Daqui a pouco, às 11 horas da manhã... Nilson Araújo, ali também pelo 81,9, pelo AM690 da Brasil, com espaço aberto. Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, pessoal. Boa quarta-feira.